Saudações povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Forest. Agora que eu tô com bastante partida de Fortnite, de paladins gravado, a gente já pode voltar à nossa série. Então se você ainda não assistiu nenhum vídeo de The Forest aqui no canal, aproveita e assiste a série inteira porque tá muito foda. E agora o canal vai ser revezado entre esses conteúdos. Agora vamos pro vídeo. <risos> é que buceta? Sério? Sério. Deixa eu um sinalizador. Ai, caralho. Que vem cá, vem cá. Ele ali, ó. Olha ah, lá, olha lá, Tá vindo, tá vindo, tá vindo. não, não, não, não, não. Caralho. São dois, são dois. Em cima, mano. Tá aqui, ó. Agora eu não Você sei desce, qual que é. Desce. Ah, é o desce. bicho normal. Eu consegui tocar a dinamite em cima. Tá. Consegui. Boa, boa, boa. Boa. Matei. É, tô vendo um monte... Eu caí. Ah, mas eu tô bem. Eu tenho uma <coughs> conquista. Que eu matei o cara normal. O cara normal. <risos> o, o E.T. Cinza lá. Ele tá aí? Turceta? Deixa eu ver. Alguma coisa aqui que eu não tô enxergando direito, calma aí. <risos> <tô com> medo. <risos> ah, é o um bicho normal, ele tá rezando pra mim. Ela acho que você matou machado. um tribuceta, mano. Eu acho que você matou um tribuceta na dinamite. Eita, você vai matar. Bate nele, bate nele. Caraca, aconteceu aí, velho. Ali, tá ali, ele não tá vivo. Tem vários, tem vários, sai daí, sai Vem cá, vem cá, vem cá, me ajuda, calma, mano. Ah, é, tá chega Outro? Mais um, caralho. Tinha uma ideia, eu vou fazer flecha incendiária, peraí. Vai defendendo aí pra eles não vir aqui. Tá, vou tacar um sinalizador lá. Ah, é, sim, flash, tá sem flecha. Tá vindo. vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. mim? Não, tá ali. É o cara tá com um sinalizador, mas eles não me dão tempo. Aqui, ó. Como é que faz? Como é que faz? Flecha, pano pl ah. e álcool. Caralho, por que eu não tô acertando? velho. Acabou minhas flechas, será? Ah não, tem flecha. Né? Acertei. Mas será que eu toco de flecha? Ai, tá Ai, merda! Morreu um. Ah, me acertou. Ai, filho da mãe. Vou morrer, vou morrer. Não vai não. Derrubei, derrubei, <risos> Ai, meu... derrubei. Deixa eu tomar um remédio. Conseguiu fazer as flechas? Consegui, só que eu não sei como é que equipa elas no lugar do. Nossa, eu posso melhorar elas? Como assim? Mano, eu acho que você matou tudo o C também, no imaginando isso. Por isso que você ganhou a conquista. Ué, como é que faz? Ah, tá. Tem que acender. Não, não tem não. É, mas era dois, mano. Se liga. Não era não, mano. Eu vi dois, eu vi dois. Tem um lá em cima, é, é verdade. Tá. Seguramente. Ai, ai, ai, ai. Cara, eu, eu não acendi, porra. ele tá vindo com a ponta pra cima, corre! Explode, explode, Eita. explode, explode, explode! Não explodiu? Como é que usa a flecha incendiária? não tô entendendo. Merda. Ai, <risos> ele quer dar o cu. Ai, caralho, Deus. Ai, caralho, Drash fodeu, eu tô aqui em cima com ele. <risos> corre, cara. Eita tá vindo! Caralho, eu não enxergo nada, porra. Como Nossa, é que será que... Ele queria me dar o cú, Safadinho. Tô tomando um remédio aqui, velho. Nossa, é eu virei uma ambulância. <risos> Tô cheio de remédio, velho. Eu... <risos> Caralho, que arrombado, velho. Caralho, tipo... Ah, acho que tem que combinar, peraí. É, tem que combinar. Não faz o menor sentido, mas tem fogo Ah, Bora lá tá, tá pegando fogo a flecha Fred Ah, pegou no dedo do bicho. Ai, caralho! Ai! tá Caralho! Boa, boa, não boa! Ele morreu, ele morreu. Caralho! Vai, vai, vai em cima, vai em assim, cima! Nossa, não morre esse merda, velho! O oh, barulho! O mano, barulho! Mano, eu vou me cagar aqui. Ele pulou em cima de mim, Bonnie. Ele pulou em cima de mim, Bonnie. Ele, pulou em Ele cima é morro, Ninja, mano. tô chegando nada, velho. Deixa eu fazer uma coisa. O que que falta? Fita? Eu não tenho fita, merda. Vou matar. Porque tá viva. Vou tacar um bagulho aí pra iluminar Matei, matei Tá boa Nossa, é mano, meu coração Lá vai eu tomar remédio Caralho, vai ser é louco, ter... mano bom, Cap... vou ter que tomar Remédio, remédio na vida real Ó, tem os bichos normal aqui Olha lá, ó. Tem uma luz branca neles, mano. Caralho, são vários, Drush, cuidado. Deixa eu tocar um sinalizador aqui, tá? Pra... Já, já acertei duas flechas neles, já. Três. Tem umas mesas aqui, mano. Que desafio é Remédio aqui. Olha o outro lá. Venha, venha. Vou pegar umas caixas aqui. Tá rindo do quê, palhaço? É que, palhaço? Equipamento de mergulho. Isso aqui? Ué, tem um monte de mergulho aqui. Vai dando água esse aqui. Peguei mais sinalizador. Flechas. Uh, isso, aí, isso aí é para iluminar a água, será? Acho que é. Só que não segurando. esse cara aí. Tem bastante galão de gasolina aqui se puder pegar. Uma barraquinha aqui ó, dá pra salvar, pra dormir também. Deixa eu ver. Salvar. <coughs> Nossa, mano. Tu, tu viu o, o som do ali em cima? Ih, velho, caralho, eu me caguei. Você é louco. Nem que a gente não venha nesse canto aqui ó, muito fagulho. As mesas, mal. Que canto? Ah tá, Acho não tem nada aqui. Ué, tem é, um caminho aqui. É, que... eu Eita. Olha o tanto de moedinha tá aqui. Você achou a moedinha onde? Ah tá, então... Não Peguei só pra isso. É. Tá, bora seguir lá? É, não vai Vamos fazer uma coisa antes. Hum. Uh, a gente pode criar C4? É verdade, né? Tá, deixa eu ver o que eu preciso. Bebida alcoólica. Nossa, bem que é minha última bebida, mano. Eu tô com 3 aqui ainda. Faz só uma C4, então. Bebida alcoólica, moeda. Tá, quantas moedas que eu preciso? Onde é que fica a moeda ainda? Um... Onde é que fica a moeda, velho? Ah, ali ah, na. Ah, aqui, eu tô na, vendo. No, no Tá, moeda, relógio. E fita, não tenho fita, Drash. Puta merda, a gente consegue fita, nem eu mais tenho. Volta, um volta, volta, volta. que foi? Você <risos> que você a viu aí? aqui. Cadê tem mais máquina de iluminar, tem tacar lá. Sério que você vai tentar empurrar isso até lá? Sim, não vendo ali. isso, calma. Tô achando que tem um bicho muito grande por aqui, vem cá. Aí, ó, ó. Ué, tem um buraco ali em cima. Não, não. É que tá chovendo lá fora, eu acho. Já não dois trovão. Não sei. Eu acho que pra gente ir lá embaixo, a gente tem que levar esse. Por esse? Então, isso que eu tô falando. Ah, é trovão. Oh. Deixa eu tomar uma bebida aqui. Vamos descer, então? Como é que enxergava. enxergar lá? Sinalizador, sinalizador funciona. Ah não, não funciona não. É, nesse jogo não. Lanterna. Será? Deixa eu ver. Mas ele tira, ele tira da mão. Que merda. Isso, ilumina pra mim, ilumina pra mim que eu vou que eu vou vendo. Tá. Funciona? Dá pra ver aqui a luz da a luz. Bastante. Me acompanha. Um... Eu não tô iluminando. Meu pra meu mim eu. tô vendo sua ir. luz. De longe. Ah, não tô mais. Tô com um frio! What the fuck? Aqui, ó, já achei onde já. Cheguei, ah, a água já. é fria, a água é fria, Drush. Cuidado. Aqui, ó, tem que passar aqui, ó. Como é que você tá vendo alguma coisa? Drush, você já morreu? Ah, me perdi. Achei um lugar para respirar. Sobe, ah, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Subi. Drush, sobe. Nossa. Sobe, sobe, Drush. Tem fetinho aqui, tem fetinho aqui. Eu não consegui aí, hein? Eu não consegui. tinha que voltar. Que caminho. Que Puta pegou. que pariu. Eu preciso de você aqui agora.